Olá, sou Filipe Teles. Espero que estejam a usar as vossas merecidas férias ou prestes a fazê-lo. Esta semana, os 74, traz mais um alerta sobre a provável destruição de um grande espaço verde. Pela pena de Isabel Indini e Patrícia Silva. Estou a falar da quinta dos ingleses, cujo também é igual a 7 praças do comércio. Com a prevista mega desta área, o espaço verde será reduzido ao equivalente a duas praças do comércio. Tudo para acomodar interesses privados. Já nas crónicas, Diogo Faro dedica o seu texto a criticar as palavras de Clara Ferreira Alves no programa Estomal, em que disse que os jovens estavam mais preocupados com as questões identitárias e com o sexo fluido do que com as alterações climáticas. Já Vera Ferreira, cronista de 1974, pelo nome dos autores de bicicletas, começa o seu texto com uma metáfora elucidativa. Falando sobre a crise energética da escalada do preço do gás, critica a Alemanha por querer arrastar a sua dependência de gás russo para o resto da União Europeia. Se a Alemanha respira, o resto da Europa constipa-se, diz a cronista. Boas leituras, sigam-nos nas redes sociais e não se esqueçam de contribuir para 74 em 74.pt.